E aí pessoal, ótima estreia aqui em Roma, um jogo super limpo da nossa parte, talvez um dos meus favoritos até agora, então dá tá um bom ritmo e boa confiança para o próximo jogo, que vai ser Pedreira, contra a vai e a Senyakova, que ganharam semana passada em Madrid. É, eu amo as condições aqui em Roma, no passado a gente jogou super bem, eu adoro a energia, a quadra, então animadas para um, um bom jogo amanhã e vamos continuar firme. Valeu, contra torcida e todo mundo.